Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. Quem é que nunca precisou de uma informação daquelas minuciosas? Aquela informação necessária para fazer um trabalho escolar, ou até para matar uma dúvida, uma curiosidade pessoal. Pensando nisso, o jornalista Marcelo Duarte, que trabalha na revista Placar, escreveu um livro chamado Guia dos Curiosos. Daqui a pouco ele vai estar aqui no Nossa Língua Portuguesa, eu vou conversar com ele a respeito do seu trabalho. No programa de hoje também, você vai ter o goleiro Ronaldo com o seu grupo, Ronaldo e os Impedidos. Ainda no programa de hoje, nós vamos discutir como é que se cose, coser, com o grupo mineiro Skank. Eu volto já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa é nossa, nossa, nossa língua. língua. Nossa, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa nossa língua. Eu vou conversar com alguém que trabalha num dos maiores órgãos da imprensa esportiva brasileira, a revista Placar, que aliás deixou de ser só de esporte, passou a ter um enfoque um pouco mais amplo. O diretor da revista Marcelo Duarte, que é jornalista, que escreveu vários livros. Depois vamos falar disso. Boa noite, Marcelo. Obrigado noite. pela presença. É, eu queria saber de você, antes de mais nada, com a mudança da, da revista Placar, que antigamente só tratava de, de futebol ou praticamente só de futebol, com é, a mudança para esse novo lema aí, né? Futebol, sexy rock and roll. Sexy rock and roll. Como é que ficou a linguagem nessa história? O que, que vocês fizeram com a linguagem em relação a essa mudança bom uma vez nós estávamos apresentando o projeto numa agência de publicidade e uma pessoa levantou a mão e perguntou é, é para que tipo de leitor né qual a idade qual o tipo de leitor que nós estamos fazendo a revista e aí eu comecei a dar a minha descrição eu falei olha para um leitor de 33 anos homem pode ser casado ou não e comecei a descrever e falou assim mas por que porque, na verdade, nós escrevemos para nós. Eu acho que o, a linguagem do futebol ela é muito universal. A mesma, pessoa que, a mesma pessoa de 18 anos que está lendo placar, ela vai ter o mesmo tipo de compreensão da é de 60. O que mudou muito foi o visual da revista. A linguagem é a mesma. Nós continuamos evitando gírias, é, nós estamos dando frases curtas de fácil compreensão. A linguagem mesmo ela não sofreu qualquer tipo de, de, de alteração. O que mudou foi o visual, a proposta. Antigamente, nós fazíamos reportagens muito, muito parecidas. Era sempre do jogador de futebol que tinha o sonho de jogar na seleção brasileira, que o filme preferido era Rambo e que o sonho era ganhar um dinheirinho para comprar a, a casa para a mãe e para o pai. Eram sempre os mesmos perfis, o mesmo tipo de enfoque. Então, nós saímos de, dessa coisa do lugar comum. Porque a própria mudança de, de placar foi uma mudança da mentalidade do jogador de futebol. Hoje o jogador de futebol faz propaganda de qualquer coisa, de caldo de carne, de relógio, de lingerie. De cueca. De cueca já fazia no tempo do leão, né? é. isso não é tão novidade. Mas o, o jogador evoluiu muito, então a placar não podia ter aquela cara antiga. E o próprio torcedor, eu acho que uma, uma das, das nossas grandes mudanças, quando nós criamos esse slogan do futebol sexy rock and roll, foi justamente mudar o, o, o, o nosso alvo. Antigamente, o placar era muito direcionado, porque a gente chamava de um torcedor de, de, de arquibancada. Era aquela aquele pessoa muito fanática, que futebol era tudo. Ele ouvia, e é o estádio. E é o estádio, mas antes de o estádio, ele já estava ouvindo no rádio para saber se o viola, o calo do viola estava tava em ordem, se o viola acordou com o pé direito esquerdo. Ele ia para o estádio ouvindo o jogo... Ele ficava vendo e acompanhando no radinho, ia para casa ouvindo os, os vestiários, os comentários de vestiário. Ele assistia os gols à noite, a mesa redonda, lia o jornal e ainda precisava comprar placar na terça-feira. E o torcedor de arquibancada cada vez ia diminuindo mais. E, e, e nós começamos a perceber que havia um novo tipo de torcedor aparecendo, que era o torcedor de televisão. Que é ainda um torcedor que gosta muito de futebol, mas que tem o controle remoto na mão. Acabou o jogo, ele, ele, ele pode estar tá assistindo um filme, ele pode estar tá assistindo um videoclipe, ele pode desligar a televisão e sair com a namorada. Então foi para esse tipo de novo torcedor que, que nós queremos essa nova proposta. E a linguagem? Eu volto a insistir nisso, eu volto a falar disso. A linguagem, você acha que com essa coisa de valorizar o visual, a linguagem empobrece, essa coisa da frase curta... Isso leva o, o jornalista a ficar até com o pensamento curto também, ou não? Como é que é a história? Não, acho que não. Eu acho que nós desenvolvemos novas, ma é, novas maneiras de, de passar informação. Hoje, está hoje, muito na moda dentro da imprensa os chamados infográficos, que são aqueles quadros maravilhosos que, que, que eles mostram e explicam com textos é, explicativos dentro do desenho. Agora, o que, o que eu sinto hoje, depois de ter participado de várias pesquisas... É, com leitores É que o leitor ainda faz a, segui a seguinte equação Que um texto muito informativo Ele precisa ser muito grande O que não é verdade é, Quem trabalha com jornalismo Sabe que escrever muito é, é muito mais fácil que escrever pouco Ser sintético, passar as informações é, Nós temos uma expressão na imprensa Que é o chamado nariz de cera Que é uma pessoa que começa com, com é, Escreve muito Sem ter uma única informação ali se nós tirássemos todo o parágrafo, não ia fazer falta. O que nós evitamos hoje é exatamente esse tipo de, de, de desperdício de tempo da pessoa. De, se, aquilo, se aquilo não faz falta, nós não, não escrevemos. Isso não quer dizer que nós deixamos de, de fazer grandes reportagens, matérias mais extensas, mais profundas, isso não. Eu vou precisar interromper um pouco, Marcelo, a gente vai voltar já já, para falar de um goleiro. Você sabe que existe goleiro que bate pênalti, e existe goleiro que canta. Daqui a pouquinho você vai ver um goleiro que canta. Já, já. E depois eu volto a conversar com o Marcelo. Para quem assiste ao Nossa Língua Portuguesa, regência não deve ser novidade. Já tratei do assunto muitas vezes aqui. Mas não custa repetir. Regência é a relação que se verifica entre palavras. Por exemplo, quem gosta, gosta de... Eu vou dizer que o verbo gostar rege a preposição de, existe entre o verbo gostar e a preposição de um mecanismo de regência, uma relação entre essas duas palavras. A regência se ocupa desse estudo, do estudo dessa relação. Na verdade, regência na língua falada é uma coisa que se aprende intuitivamente, é só ouvir e repetir. Ninguém precisou ensinar para você que quem gosta gosta de, quem concorda concorda com, quem confia confia em e por aí vai. Regência na língua oral, na língua falada, é uma coisa que se aprende, como eu disse, por aqui. Né? O ouvido pega, assimila, a gente guarda e repete. A língua culta tem lá o seu estudo da regência, levando em conta o significado do verbo, quando o verbo tem mais um sentido, altera-se a regência e tal, e aí já começa a entrar em cena uma outra história. Eu vou mostrar a você agora uma canção que a, apresenta o verbo lembrar. Compare essa canção que você vai ouvir primeiro, quem vai cantar é o goleiro Ronaldo, com a turma dele, Ronaldo e os impedidos. Compare o que acontece com a regência do verbo lembrar, com o que você vai ouvir depois numa outra canção. Mas por enquanto fique com o Ronaldo aí, vamos lá. Eu não me lugar, ela me diz que eu paguei. Amor eterno é da pra ela Falei de amor e de paixão Viros caçolho de colchão Ronaldo disse aí, eu não me lembro nem do lugar. Depois ele disse, eu não me lembro de nenhum segundo. A gramática diz que quem se lembra, lembra-se de. Eu me lembro de, ela se lembra de. É o que está nas gramáticas. Quem lembra, lembra algo. Quem se lembra, lembra-se de algo. Será que essa regra na língua efetiva vale sempre? Ouça uma canção maravilhosa do Ivan Lins e do Vitor Martins e veja o que aconteceu com o verbo lembrar. Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros agir Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais. Eu sou absolutamente suspeito para falar dessa canção, eu já disse ao Vitor, que é o autor da letra, que eu morro de paixão por esta letra, por esta canção, é tudo muito bonito, mas de acordo com a gramática a normativa, o título da canção e a frase que se repete aí, isso estaria errado, lembra de mim, deveria ser lembra-se de mim. Agora, as pessoas não falam isso no dia a dia com essa regularidade, com essa consciência operacional do sistema de regência. Eu acho o seguinte, você pode tranquilamente falar, lembra de mim, não há nenhum problema. Quando você for escrever e adotar um outro padrão, um outro registro linguístico, aí convém que você efetivamente obedeça aquilo que está nos manuais, que está nos livros de regência. Por quê? Porque o ambiente será completamente diferente. A língua falada permite essas, digamos, licenças. E a poesia musical não deixa de ser uma espécie de língua oral. Já no caso do texto formalíssimo, não. Lembra-se de mim seria o exigível no padrão estritamente formal. É isso aí. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. A gente está voltando para conversar mais um pouquinho com Marcelo Duarte, jornalista, eh, diretor de redação da revista Placar. Eu trabalhei na revista Placar há muito tempo, né? é, na né? década de 70. Eu fazia o que na época se chamava de copy desk, de revisão, coisa que já, que já não se faz mais né? e, na imprensa hoje em dia. É, como é que é essa coisa da, do, do, do, do, desses seus livros, junto com essa experiência do, do, da linguagem esportiva, como é que você foi parar no, nesse tipo de livro? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Você escreveu um livro chamado... É o, é, o, é o Guia do, dos Curiosos, né? Uhum. depois o Guia dos Curiosos, esporte, é, esporte, né? esporte, versão esporte, depois o Livro das Invenções e tal. Como é que ficou essa história da linguagem? Como é que você foi pesquisar? Que importância? Como é que você misturou uma coisa com outra ou não misturou? Como é que é isso? Na, na verdade, na época que eu escrevi o Guia dos Curiosos, eu trabalhava na revista Veja. E o livro, inicialmente, era, era, era foi pensado como um livro para jornalistas. Nas horas de fechamento, eu tinha muita dificuldade em encontrar algum tipo de informação, que é quantas calorias se perde jogando basquete, quantas calorias se ganha comendo um pedaço de pizza, quem foi o ganhador do Oscar de 58. São informações muito dispersas que o jornalista sabe como é difícil encontrar naquela hora. E por conta própria, eu comecei a guardar na minha gaveta esse tipo de informação. Então, os dez mandamentos, os sete pecados capitais... O nome das quatro tartarugas ninjas, coisas que a gente precisa de uma hora para outra e, e não, não sabe onde achar. E, e, os, e os meus colegas, sabendo que eu tinha aquela pasta guardada, sempre vinham me consultar. Então, o meu a minha primeira ideia era era fazer um livro para jornalistas contendo só esse tipo de tabela. Aí eu comecei a achar que era um, era um, era um público muito pequeno, só para jornalistas. E, e, e numa viagem para uma casa de uma tia que mora no interior, eu passando naquela estante de livros que ela tinha, viu vi uma, uma enciclopédia chamada Enciclopédia Curiosa, que era uma, é, não, não era exatamente o que eu estava fazendo, mas eram casos engraçados, eh, acontecimentos históricos, engraçados, geográficos. E aí foi que eu tive o estalo de juntar as coisas. Então até o lema do primeiro livro era um guia com informações úteis e inúteis. <risos> úteis eram essas coisas que eu precisava e outras eram eram coisas divertidas, todas, todas de verdade mas que tornaria o um livro também uma, uma, uma questão de, de leitura agradável. E foi aí que, que eu, eu vendi essa ideia para a editora e eles gostaram muito. É, na verdade, o meu trabalho de, de pesquisa é o mesmo trabalho que eu faço no meu dia a dia como, como jornalista. Eu, eu, eu crio um tema, vou atrás de informações que podem ser é, recortes recorte de jornal, revistas, fiz muita entrevista para fazer todos os livros também porque alguma coisa, muitas coisas não estão acessíveis em livros, em jornais, em revistas, então eu vou a campo pesquisar. O Guia dos Curiosos, por exemplo, é, o que eu achava em, em todas as enciclopédias, para mim, não interessava. Eu queria alguma coisa que fosse além. Um exemplo, é eu, eu queria, por exemplo, o nome de todos os filhos dos presidentes da República do Brasil. É, como se fosse um quadro. E eu achei que era a coisa mais simples do mundo, qualquer enciclopédia trouxesse. E eu procurei seguramente em todas as enciclopédias que eu, tive, que eu tinha acesso dentro do Editora Abril, em casa, casa de amigos, e eram informações sempre incompletas. Ah, o presidente tem nove filhos, dava o nome de dois. Sim. E aí foi aí é que entra o trabalho de campo. Eu descobri no Rio de Janeiro uma entidade chamada Colégio Brasileiro de Genealogia. Isso depois de, muito, de muita pesquisa. E eles, eles tinham esse tipo de informação arquivada, então me passaram esse tipo de informação é lógico que o resultado depois é como se fosse uma tabela, mas outros casos não. A história da máfia, por exemplo, eu conto sempre, sempre de forma curiosa, As coisas mais curiosas, mas com um texto um pouquinho maior. E de qualquer maneira você pelo jeito acaba se especializando nessa necessidade até da síntese, né? Isso com certeza. E como é que você trabalha com isso assim de uma forma aproveitando, de uma forma sintética? Como é que você diria sinteticamente? Como é que você trabalha com essa coisa da síntese? Eu escrevo a primeira vez e vou cortando, vou tirando as palavras que eu acho que são exageradas, é, mas é, sempre, sempre dando a liberdade para mexer um pouco com o humor. Eu quero falar com você agora, Marcelo, sobre a língua portuguesa especificamente no seu, é, como seu instrumento de trabalho. Hoje em dia, é, é, esse, essa necessidade de criar o texto enxuto e correto deixa muita gente... Uma faca na garganta. Como é que você trabalha com isso? Como é que você vê a diferença entre... como é que, que você lida com a diferença entre a fala, a linguagem coloquial, e a tentativa muito comum hoje do jornalismo de escrever o coloquial correto, ou seja, ser coloquial sem resvalar pro... Né, o erro, para o erro grosseiro. Como é que é isso? Bom, dentro do Editor Abril, é uma preocupação muito grande com a questão do, do, do texto. Nós somos avaliados pela Secretaria Editorial o tempo todo é... Nós trabalhamos com, com, com um tipo de, é, a, a, a crônica esportiva trabalha muito com a linguagem coloquial. Nós tentamos ao máximo é, é, fazer com que com que o o, o, o coloquial o coloquial não seja tão é... tão coloquial assim. É na verdade <risos> ou tão eu... formal também. É, uma das coisas muito importantes é, é que nós não tentamos uniformizar o texto. Hoje nós temos várias pessoas com estilos diferentes dentro da redação e elas têm a liberdade de criar. é O, o nosso trabalho de criar... De, de, de, a gente não quer um texto uniforme, nós queremos textos mesmo criativos, diferentes, que passem... Que, que, que as pessoas saibam que foram feitos por pessoas diferentes. Eu acho que hoje muitos jornais procuram fazer a coisa muito pasteurizada, é, tudo muito igual. Então, uma das nossas preocupações é exatamente fazer o diferente. Eu me lembro de uma entrevista que o jogador russo, você se lembra dele? Lembro. O russo jogou no Corinthians, né jogou não, no Rio, não lembro em que time, e depois jogou no meu time, no Juventus. Né? É, o russo era uma figura tida como folclórica. Né? E um dia ele deu uma entrevista à revista Placar, uh, dizendo o técnico do Corinthians na época era o Duque. Lembra o Duque? Lembro. Né? E ele disse, pois é, o, o, o, o seu Duque disse que, que se eu jogasse bem, ele ia me manter no time, mas ele não me manteu, né? ele não me manteu. E como é que é isso? Quando um jogador fala uma coisa dessas, né? como é que é o padrão da revista? É, é corrigir, colocar... Corrigir, seguramente corrigir. Até onde? O que, que se corrige? Qual é o limite para corrigir? Por exemplo, jogador de futebol fala tem, e todo mundo fala tem, não é só o jogador de futebol que fala tem. E de vez em quando eu vejo na imprensa esportiva o jogador de futebol falando A. Ah". Ninguém fala A ah no Brasil, ninguém, né? nem o professor doutor. Aí daqui a pouco o jogador aparece falando A. Ah", né? Porque há ah pessoas no clube, né? isso a revista placar faz ou não? Nós procuramos, é, dentro do coloquial-coloquial, fazer o, o, o mais próximo possível do, do que ele falou. Mas é, eu, eu trabalhei em outros veículos de comunicação que não eram imprensa imprensa esportiva. Eu trabalhei na revista Playboy, na revista Veja. Se nós mexemos em textos de, de, às vezes, de professores, de, de economistas, políticos, por que, que a gente não... Não, não, não vai não mexer faz... no texto do jogador? É, eu acho que seria um pouco de preconceito se, se, se o jogador errasse e nós mantivéssemos como... Ia aparecer, ia aparecer uma, uma coisa proposital para mostrar que a, o que a pessoa não, tem dificuldade de expressão, é, a não sei que seja uma coisa folclórica, como, como o Vicente Mateus fazia, de fazer algum tipo de brincadeira, que era até divertido, nós manteríamos. Agora, há um erro, um erro, nós mesmos cometemos erros. É, eu acho que quem está quem do outro lado não sabe quantos erros os, os editores pegam dos repórteres. É coisa assim, o tempo todo, o dia inteiro. Eu já cheguei a pegar textos de, de repórteres com assim, universidade com C. Universidade de isso. É, esse foi eu acho o mais grosseiro que eu já peguei na minha carreira. Sim. Então, são pessoas formadas em jornalismo, que trabalham nisso, que trabalham em grandes veículos. Elas cometem esse erro. E esse é um dos piores, mas existem os erros do dia a dia. Então, se exatamente tem um editor que corrige, depois tem um revisor que corrige, por que, que nós íamos fazer essa maldade com um jogador, por exemplo? Eu acho que Sim. Não, não teria sentido. Tá bom. Então, é isso. Eu agradeço muito a você, Marcelo, pela presença e... E a gente volta um belo dia a conversar. Tá bom, obrigado. Nossa, eu acho que sua vaga está indo é brejo. Todo mundo sabe que a língua é também um cartão de visita. Quando alguém chega e diz problema, a coisa fica complicada. Não é um problema, nenhum problema, nenhum sei lá o quê. É um problema, que é o que se convenciona aí, a pronúncia oficial. É como se grafa a palavra, é como se deve pronunciar a palavra. Pro. Quem se ocupa disso, dos estudos relativos a esses desvios de pronúncia, é uma ciência, não só disso, claro, mas também disso, é uma ciência chamada fonoaudiologia. Antes de você ouvir o depoimento de uma fonoaudióloga aqui no programa Nossa Língua Portuguesa, a doutora Sandra Pella, você vai assistir a um comercial de televisão feito é, é, por uma atriz muito conhecida, né? E você vai prestar atenção para ver se você descobre uma troca que ela faz. E ela faz de propósito. Veja lá se você presta atenção e se você descobre. Vamos lá. Se a vaca pudesse escolher um hidratante para proteger o couro dela, era tão bom. Ela ia falar assim, ó. Ah. Tão bom é um creme que penetra e renegera cada fibra, deixando o couro vivo, macio, todinho para brilhar. Viu? Tão bom não mancha e dura até a última gota. Agora, se você ainda usa graça, esse comercial é feito pela atriz Denise Fraga, que me disse que precisou brigar um pouquinho com o pessoal da agência para convencê-los, né? convencer o pessoal da agência ao admitir, a aceitar aí o, o Renegera, em vez de Regenera. É né? uma brincadeira que ela fez, ela é muito brincalhona, ela é engraçadíssima. Né? E no fim deu certo, o resultado é bastante delicado, bastante interessante. Mas vamos ouvir o depoimento da fonoaudióloga Sandra Pella a respeito desse problema, dessa troca de letras, troca de sílabas e tal. Vamos ver o que ela tem a nos explicar. Vamos lá. Para a produção correta dos sons de fala, uh, precisamos pensar em algumas uh, estruturas que são necessárias para isso. Então, olhando por esse esquema, a gente pode observar um corte aí, uh, do corpo humano uh, que o ar vindo lá dos pulmões, ao passar pelas pela laringe, então produzindo som nas pregas vocais, ele vai ser modificado no trato vocal, ou caixa de ressonância. Esse trato vocal é que vai dar a característica específica para cada som. Por exemplo, uh, se o ar escapa mais para o nariz do que pela boca, então temos os sons nasais, como M e M. Se o som é produzido durante o fechamento dos lábios, então temos os sons, por exemplo, do P e do B. Quando esse, todo esse mecanismo está alterado, nós temos aquilo que é conhecido hoje em dia como deslalia ou distúrbio articulatório, que antigamente era chamado de rotacismo. No caso das crianças, podemos observar alterações é, decorrentes ou de um atraso no seu desenvolvimento normal, esperado para a fala, ou no caso de realmente uma distorção e um, uh, um distúrbio maior, uh, por diversas causas, ou por uma alteração na habilidade motora esperada para ela, ou, por exemplo, uma alteração no comando uh, do sistema nervoso central para essa produção. No caso dos adultos, uh, podemos pensar nas, uh, em trocas uh, articulatórias de simplesmente dos fonemas, ou, uh, como por exemplo, falar a palavra crowd em vez de Cláudia. Uh, ou em, até em sílabas, por exemplo, no caso do comercial, uh, regenera e falar renegera, como visto, uh, isso ser considerado simplesmente uma troca, uma alteração uh, de problema cultural. A pessoa uh, traz essa alteração em função do seu meio. Pois é, o problema tem explicação científica e até tem solução científica em muitos casos. Há tratamento para isso, faz-se realmente um tratamento para que a pessoa aprenda a impostar a voz, a pronunciar melhor e a não cometer esse tipo de deslize. O importante é que fique aqui a seguinte mensagem, ninguém deve ser discriminado por isso não. O problema existe, mas uma pessoa não deve nunca ser discriminada só porque ela fala Cláudio em vez de Cláudio. Alguma coisa poderia ajudá-la, dependendo do meio em que ela vive, como disse a doutora, Poderia até haver, haver uma solução de outro nível, mas de qualquer maneira, nada de preconceito, por favor. É isso aí. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Você ouviu aí, né? Cozida a vapor. E outro dia alguém me perguntou a respeito de uma certa pessoa que faz um programa na televisão, um programa com comida, receitas e tal, e que essa pessoa teria dito cozinhado, isso foi cozinhado no vapor. Mas é correto? Cozinhado? Cozinhado é o particípio de cozinhar. Isso foi cozinhado a vapor, foi cozinhado no vapor. Quase não se usa isso no dia a dia, o que se usa mesmo é dizer que a coisa foi cozida. Acontece que cozer pode se escrever com S, pode se escrever com Z. Cozer com S é costurar e cozer com Z é cozinhar. Então é claro que eu posso dizer que a, que a coisa foi feita no vapor, foi cozida a vapor com Z. Cozida a vapor com S é esquisito, porque costurar a vapor é uma coisa um tanto quanto improvável, uma coisa um tanto quanto impossível até. Então, os meninos aí do Skank usam o cozida a vapor, cozida com Z, que vem a ser o quê? O particípio de cozer com Z, transformado em adjetivo aí, cozinhar. Cozida a vapor, cozinhada a vapor. Cozida com S seria costurada.